você a fazer uma almofada de âncora para decoração. mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Tavis e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu tô trazendo a segunda parte daquele vídeo de almofada de decoração. Pra quem não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar aqui em cima pra você um card direcionando você pro primeiro vídeo onde eu ensino a fazer uma almofada de boia, daquelas estilo marinheiro. Então, não se esquece, se você não conferiu ainda, corre lá ver o vídeo pra entender o que tá acontecendo. No vídeo de hoje eu trouxe a tão esperada almofada de âncora. Para você do outro lado que quer fazer essa almofada, que quer decorar o seu quarto, esse vídeo é especialmente para você e você não pode perder o que vai acontecer a seguir. Então, confere o vídeo! Você vai precisar de feltro cinza, caneta para contorno, tesoura. Um pedaço grande de barbante grosso, cola quente e enchimento para almofada. Para facilitar um pouco a minha vida, eu desenhei o um modelo de âncora no papel cartolina e recortei. Mas nada impede de desenhar direto o modelo da âncora no tecido. Depois que eu desenhei o modelo, eu recortei duas peças iguais a essa. E usando cola quente, comecei a unir as pontas. Deixei algumas aberturinhas ao longo da âncora para eu poder colocar o enchimento bonitinho. E fui preenchendo com enchimento a âncora por dentro. Já preenchida, agora é só passar o cordão por ela e dar um nó para finalizar a nossa almofada. É isso aí, Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês do outro lado gostaram do conteúdo De decoração voltado Para os nossos quartos, pensados em coisas Tumblr, em coisas Pinterest Não esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários Ideias e coisas que vocês gostariam de ver Aqui no canal, porque eu adoro saber O que vocês querem do outro lado Não se esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais É isso aí, até a próxima aí, falou